Salve rapaziada, estamos na Fazenda São João e hoje o desafio é fazer uma picanha e mamaminha na parride. Bora lá? Bom, estamos aqui com o Lucas Paco, que é o cara que vai Aceitou o desafio, né? Opa! E vamos é fazer essa, essa carne na parrilla. Bora lá? Lucas, tá contigo no comando. Bora lá! Tudo certo aí com vocês? Então hoje a gente vai fazer uma maminha inteira, né? Deixa eu só guardar a embalagem aqui. A gente vai fazer uma maminha inteira na parrija. Vamos salgá-la antes com salzinho de parrija. E também vamos fazer a picanha inteira. O normal, muita gente gosta de fazer, cela ela de todos os lados. Depois tira, deixa descansar, fatia e finaliza. Nosso desafio hoje é chegar ao ponto que a gente quer com ela inteira. essa picanha aqui, o Lucas foi lá no açougue, <risos> ele tirou o posto do, do açougueiro lá e foi ele, nós que escolhemos, né? Claro! A dedo escolhemos, só não escolhemos o bichinho que nós ia sacrificar, mas lá no, no açougue pegamos a dizer, tem um animal bem a jovem, dedo. precoce, escolhido a dedo. A dedo. E outro detalhe que é bem importante falar, que essa carne é nossa, 100% a campo nativo. Ah, Nem aqui. pasta não tem. Criado só solto. campo nativo, criado solto. Primeiro só poder sentir o gosto dessa carne. Mas... Vai ser um foda. Um detalhe bem importante aqui. Ó, que carne mal passada, ela existe. Carne mal passada é muito bom. Porém, gordura mal passada não é interessante. Então a gente faz um quadriculado aqui, ó, bem de levezinho Bem de leve que tu corta só a gordura para ela por inteiro, bem de um lado. De um aqui. Bem. Não é aquela perfeição né, mas é o tradicionalzão que a gente faz em casa faz todo o quadriculadinho nela para não cortar a carne somente a gordura aqui eu já cortei até demais ó ela tem que ser menos que nem aqui ó mas ninguém é perfeito Sempre, às vezes acontece algum algum errinho vamos salgar nessa maninha. essa maninha tá aqui salzinho Bem à vontade. Um detalhe interessante, a gente tem o sal com pimenta aqui, muito bom por sinal, é o guapo, mas a gente vai fazer essa maminha somente no sal de parrija, sem, sem nenhum condimento, sem nenhuma mistura, só ele puro, que é para tu sentir realmente a diferença de sabor e textura. Da maminha pra picanha, entendeu? Porque aqui na nossa região tem muito uma cultura. E o cara comeu assado, comeu churrasco e dizer, pá, que tempero bom. E isso não é o interessante. O interessante é você sentir o sabor é da carne. carne né? Então, o máximo que tu usa, um sozinho com pimenta, um sal com chique que tu não desconcentra o sabor. E aí tu vai diferenciar, tu vai comer uma maninha, pá, maninha, que sabor bom. Aí tu vai comer a picanha e tu vai sentir o sabor da picanha. É? É menos é mais. O é menos, a menos, mais, menos é mais, exatamente isso. Exatamente isso. Vem, tem vontade, nosso salzinho. Deixa eu ela descansar um pouquinho para ela absorver Vem o... o sal aqui. Nossa picanha tá ali. Vamos cuidar do nosso fogo, ver como que está. Dá uma conferida no fogo aqui. Lembrando sempre, nunca coloca carne com, com grelha gelada. Cuida ali, 5 segundos, temperatura de mão. Temperatura boa, a grelha está quente. Vamos agar na grelha? Agora. Vamos lá. Aqui, ó. Aí. Muita gente fala se ela a gordura primeiro ou se ela a carne primeiro Eu acho que não é regra, é diferente Eu tenho o costume de começar sempre pelo lado da carne Eu passo a gordura depois Vamos largar a nossa queridinha, a nossa picanha Então, nossa maminha no fogo, na parrilha, nossa picanha também na parrilha. Só deixar o tempo dela, ela vai ficar aí entre 5 e 10 minutos desse lado, depois a gente vai virar ela. Uma dica muito importante que eu gosto de falar é qual é a hora de virar o teu assado? Ele te mostra aqui, ó. você vai mexer nele, ele vai estar tá grudado, ele está grudando. Então, a hora que ele ter soltado a grelha, ele deu a reação de mais lado, é a hora de tu virar o assado. Agora é só nós esperar aqui uns 5 ou 10 minutinhos pra gente virar e voltamos já. Então, Michel, como o sábado na brasa de hoje é aqui na Fazenda São João, aqui no painel, aqui em casa, é, a gente não, não buscou fazer um negócio muito chique, muito, né? Vamos fazer um negócio mais tradicional, porém muito bom. Como eu já falei, a picanha vai ser finalizada com flor de sal. Para acompanhar ela a gente vai usar o tim da Loguap. E também vamos fazer um queijinho coalho não vou mentir, é. não foi eu que fiz, é queijo comprado. <risos> podia, fazer, podia ser, né? Podia ser, podia, podia ser. ser. Fazendo na grelha também para acompanhar. Então picanha com a minha, um chimichurro e um queijinho coalho. É o que vai sair para nosso... tá o grelha. Né? Tô sorrando o vai tudo para grelha. Eu tô com fome. Já passando o nosso tempo, vamos ver como é que ela tá. Como eu falei, ó, tá soltinha na grelha, ó. Vamos ver como é que ela tá. Ó, deu a reaçãozinha. Vamos virar o lado da gordura agora. O maminho das de nós irongando ela também, vai virar o outro lado. Olha aí. Tá saindo o nosso sal. O Lucão que falou agora da reação de bailarte, né? Uhum. Bar? Bailarte. Bailarte. É. Isso aí. Isso aí. <risos> pra galera que tá começando. O que, que é essa reação aí? O que, que ela vai causar na carne? Fazendo uma nada mas é, é a química, né? É o que, o que dá essa. É uma reação química que acontece na carne, o que dá essas marquinhas, que faz essa crostinha aqui, que te dá cor e sabor quando tu assado que tá pronto. Simplificando, é isso aí. Deixa o alimento mais bonito, mais, e gostoso, é mais né? gostoso. E tu vai conseguir isso aí com uma temperatura alta. Com a temperatura alta? Alta. alta. A temperatura a baixa, não vai acontecer Temperatura baixa, tu assando a 60 centímetros do fogo, assando no espeto tradicional, é, tu não vai conseguir essa reação. precisa ter fogo forte para te dar a reação. E um desafio grande de fazer os assados inteiro é isso aí ó quando você vira o lado da gordura começa a assar começa a pingar vê o fogo sobe aí tem, tem, tem aquela né Tiveira, vem mais pro lado diminui um pouco o calor e vai indo então como a gente está fazendo peças inteiras né assado inteiro a gente grelhou ela já a gente acelou ela de todos os lados já deu a reação de todos os lados a gordura começa a derreter, sobe um o fogo. O que a gente vai fazer? A gente vai subir ela por segundo lugar da corrida. quente, bem quente. E aí aqui tu controla. Aqui tu tem uma temperatura de mãos de 5 segundos, tá? E aqui tu sobe, tu trabalha com 10 a 15 segundos de temperatura de mãos. Tu não vai perder caloria do teu assado. Vai ter perigo de enriquecer, né? E agora tu vai continuar a produção um pouco mais lenta, né? Segura toda a suculência dentro da carne, uma produção mais lenta, porque a parte de cima da carne né? já foi é, tá dentro. Então, essa é a vantagem, claro, que no caso tem que tá sempre utilizando um pegador, peça, um pegador, né? pegador. Se tu furar a carne ali, ah, furou a carne, ferrou, e... né? Ah, tu já bota todo o suco dela aí, pra cá. Aí tu fora. tem que comprar um espeto mesmo. É, e tem aí que ir pro espeto. Aí não, não usa é. para rija. Não, aí não é. rola, né? Isso aí. Então, pessoal, a gente tinha subido ela para o segundo andar da grelha, né? a gordura estava derretendo, subindo o fogo, a gente subiu para o segundo andar da grelha para assar, agora a gente baixou ela aqui para finalizar e daqui a pouquinho a gente já está servindo. Então, é isso aí, passados uns 30, 35 é, minutos eu mais ou bem, menos, né? Por aí, irmão, eu acho que foi a gente já fez todo o procedimento que vocês acompanharam, já subiu, já desceu o fogo, subiu o fogo, baixou, queijo, já comeu tudo, tudo. <risos> queijo, mas vamos botar mais um aqui, sobrou. <risos> vamos botar mais um queijinho, nossa picanha, aqui nossa picanha, vamos botar ela na tábua aqui, deixar ela descansar, vamos tirar nossa maninha também, nossa maninha, descansar aí, como é um assado grande, a gente vai deixar elas... 5 minutinhos de descansar, eu pra né? Eu descanso para a gente... Uhum. Sempre lembrando que o descanso é importante para guardar o suco da carne uhum. dentro dela, a né? Para começar fora. Né? Ah, isso. Ah, tá. Aí a gente corta e vamos ser felizes com os nossos molhos. Deixa eu aqui. Agora, não peguei colher. Ah, aqui, ó. Ah, agora deu fome. Agora deu fome. Ah. Imagine. Vamos provar isso aí, né? Vamos ver, Estamos né? Cinco minutos já descansando. Descansando. Vamos é que ficou o nosso ponto. Vamos ver carne. Primeiro vamos pela picanha ou pela maminha? Tu que manda? Pela maminha, né? Pela maminha? Vou na então vamos lá. Cortar a nossa maminha. Cortar ela no meio aqui. Fazer o ponto dela. tá aí nossa maminha. Eu? Eu, eu acho que ficou eu, legal o pontinho, São né? Crime. Vamos deixar ela aqui do ladinho, subir ela aqui, ó E aqui no descanso aqui. E vamos lá para nossa picanha, então E agora? E agora? Vamos ver? Ah! lá, que é ah, lá, será? Será que deu ponto, Acertou! Às <risos> vezes dá sorte, né, Lucas? Às vezes dá sorte, às vezes, é, vezes dá da sorte. sorte. Então, lembrando que a maminha, a gente, a gente salvou ela antes, né? A gente passou um salzinho da parrija. E a picanha, a gente vai finalizar ela com flor de sal. E eu vou ver aqui em cima, também. Tá vou tomar uma fatia da maminha também. E agora vamos pro solzinho. Flor de sal. Você pode observar que o flor de sal é um sal de finalização. Ele absorve na hora. Ó. E é isso aí. Vamos lá? Bora. Vamos para a prova dos nove? Vamos pegar aí, ó. Vou botar o tinturinho por cima também. Um olhozinho né? tá. aqui, né, para nós? sopa. Vamos lá, vamos um brinde. Um brinde. Tá. Vamos lá. E aí? <risos> Valeu, espera. Valeu. <risos> maciez da carne. Suculência, maciência. E o sabor? Meu Deus. O sabor da carne, a campo. Vamos pegar a maninha. Vamos pegar a maninha. Também vou passar esse churic. Churic? Churic? cara Também é muito boa. O que faltou? Não que faltou. Ficou? Um pouquinho mais leve no sal, né? Mais leve no sal. Porque a gente temperou depois com a Aí, né? tá a a gente, a, finalização. a gente finaliza com mais um e pronto. É isso aí. Bora lá provar. E a picanha de novo, porque... <risos> a picanha tá foda. Picanha, picanha, né? Picanha, picanha. E o Cássio? Brigadão, cara, por abrir a porta pra nós aqui. Abrir tua casa pra gente fazer mais um sábado na brasa. Tamo junto. Sabe que os portas estão sempre abertos para vocês, aqui. Valeu, obrigadão. O perfil do, do Lucas aí vai estar no, nos stories aí, vou marcar ele ali, né, no, no, no link de descrição. E, rapaziada, semana que vem tem mais Sábado na Brasa. Bora lá! Bom, galera, tamo aqui. E hoje é o Sábado na Brasa, vai ser na casa do Paco. Ele tá dormindo, nós vamos acordar ele. É o diabo, velho, que acordou, Pegou o homem dormindo, E aí? E aí, diabo? Acabou tá bom pra agora. Puta merda, você não viu? Epa! coloca. bom, tranquilo?